I don't want to sing a song All To right. you, baby Listen. You know you're... The place is burning down E aí, seus pulsos dragou aqui na área Para novamente mostrar uma outra coisa Ah, dá Dá, dá, dá, dá. E aí seus putos dragões aqui na área para mostrar para vocês uma outra coisa, existe duas skills agora para o aliado mecânico que foram adicionados agora recentemente e foram essa, a Homan Missile, Missile, Missile, Missile, como é que se lê isso, Missile? Eu vou chamar de Home Missile Level 2. E não sei o que que faz, dispara uns mísseis autodirigidos para seus inimigos. E tem uma outra que eu vou colocar também, que é essa aqui que eu vou comprar. Que é essa aqui, ó, Counter Force Level 2, eu vou comprar. E adicionar no lugar desta bosta aqui meu drone. Ah, meu Deus do céu, eu comprei um item que eu não posso usar. É tá de brinquedo, item né? Não, tá de brinquedo, porra. Eu não comprei o item que eu não posso usar não, é brincadeira, velho. Tá dizendo aqui só para aliados mecânicos. Ah, velho. Tem que botar no lugar dela, é? Deixa eu ver. Se for, é não. Ah, velho. Tá de brincadeira, porra. Como é que pode? Como é que pode, caralho? Não, será que tem algum limite por causa de... Não, porra nenhuma. Meu Deus do céu. Eu gastei 4k em vão, por Que isso, Diego? Diego Wilber, por favor, me auxilie. Não, por Que isso, Pô, Os paliados mecânicos, pô. Me fizeram gastar 4k de graça, por Não, pô, existe não. Gostei dessa safadeza não, velho. Bota essa porra bem explicada, me devolve esses 4K e tira essa bosta aí, caralho. Ah, no cu. Só me fizeram me roubar. Bora, galera. Pelo menos vai ficar isso aqui, ó. O Homem Missile Level 2. Vamos ver aqui, vamos testar. E eu vou criar um mapa rápido. Eu até. É XP. Eu vou criar no mapa que eu amo, que é muito fácil. e fácil rapidinho só para testar essa bostinha. Olha a barretosa. Barretosa é a paixão. Barretosa da paixão agora só. <risos> Comprei minha barretosa finalmente. Eu nunca tive uma barret permanente. Agora é a pelechon. Agora é só esse oficial valer prêmios que. não vai comer solta. Mas vamos lá galera, vamos testar esse skill especial que foi adicionada para este Drone O Aliado Mecânico Não sei porque tem outro Drone que parece uma navezinha Talvez tenha sido adicionado para ele, tá ligado? Também, serva Em todo caso Eu fui um otário, né? Perdi 4k de bicho, uma skill que eu não posso usar Meu Deus O que que ele fez? Ele tá soltando os mísseis... bem bom que Vocês viram isso? <risos> o só tomou uma vez só e pronto. Parece um Goku. Olha, ah, de novo. <risos> que resenha, velho. Tem um bichinho, no caso, que, que parece um... O drone que parece. O drone que parece uma navezinha que solta esse míssil direto. Mas rapaz. Vamos ver até quando ele aguenta aqui. <risos> que apelação do caralho. Vou ficar aqui, porque aqui ele vai matando tudo, da porra esses mísseis aí cara será que é em área quando ele pega ele dá um nem um toque hum. ó oh. tem área é em área, quando pega em um, pega numa área boa. Oxe, me ensino lá pra casa do caralho. Que bug feio, meu Deus do céu. Né? Meu Deus do céu, que bug feio. Vamos ver, round 3. Vamos ver se ele aguenta aqui. <risos> Daqui a pouco ele solta aquela lufada. Mata do que é. Mata Geraldo. Olha só. Aí, tá vendo? <risos> que apelação do caralho. É muita apelação. Sai, caralho. Relação da porra Que mais? Passou alguém? Quase passava e ele matou Que massa, velho Pois é, galera, pronto, tá aí. É esta bosta aí, esse míssilzinho que ele solta aí, tá em nível 2, eu comprei só um, né? Podia comprar alguns e juntar, até não. Ó, deve ser interessante, deve ser um torzinho, de, né? Bem legal de maroto. Ele não deixa nem matar o bicho, velho. Ó, como meu bicho tá forte, então, como é que ele faz, mata esse gigante? Que merda. Do lixo ele mata já. Só não mato, usa ele. Olha ele soltando o míssil. Ah, é uma só barretada, um velho. Que massa! Não sabia, velho. Dá pra solar agora sem assim, botar sempre assim nela. É só uma barretada. Massa. Véio. Ô oh, bicho trabalhei, cara. Ai ah, tirou um life por causa da lufada de energia, aí deu no que deu. E cara, até aí, e é isso, galera. Valeu. Uh! Hahaha, <risos> com um lado pro outro, velho. Que resenha.